Hum. É Ele fazer a casa aí, ó um né? Vai sair casa aí, ó Tem Olha, Sérgio de baixo tem que sair quase uma casa Gente, né? É, olha, o Sérgio de baixo vai dar isso aí Dá um grito, é coitado Karina! Oi! Vamos passear? Ah. Vamos passear! Ah. Oi! <risos> Reservar o meu terreno, ai é que perde <risos> Tá reservado aqui os seus O é presente é o que era O negócio é botar e comprar um terreno aí, ó Sou de presente É A própria linha Quanto que é, é tão um terreno inteiro. aqui? É o dobro do preço dos outros loteamentos É, né? Quanto é, Toninho, é. aqui? eu é, ser Hã? Hã? Quanto sai um terreno aqui? Ah, nem sei Ela ali é uma amiga nossa Ela tá, trabalha com a ONG Maria pequena E esse loteamento aqui É do, do tio dela então Ela vai ser responsável Pela venda dos terrenos Esse cara dá um trabalho pra nós Na prefeitura O povo do bairro reclama da poeira Porque simplesmente fez isso aí Ah não, dá pior p... que da poeira mesmo e Que o, o vento tá bate o terreno, Você pode ver que ele tá vendendo os terrenos Mas ele não terminou nada da infraestrutura direito Não, né. Mas... Lá perto de casa, os caras começaram a vender o terreno depois que assaltou Que é o ele certo parar lá, parar no bar, na do E aqui quando chove Outro problema que ele causa, quando chove Ele praticamente impede a passagem ali. Caia, Desce a lama? Desce lama até não poder mais Meu Deus Nós já levou umas sete multas e não aprende cara. Pior que é Que é aquele centro o quê? Ali é um, uma clínica de recuperação, ah, tá. centro de reabilitação ah, de Para E aqui? Aqui é, é uma escola. É, uma escola? é, é um espaço pertencente ao Instituto Federal. Mas é utilizado também por, pelo SEC, é uma escola particular. Uhum. Foi feita uma parceria. O SEC construiu isso aí, junto com, com a ajuda do Instituto. O Instituto quando, não, agora na pandemia não está tendo jeito O Instituto está aqui como uma extensão Para cursos noturnos e a, e a escola usa durante o dia Ah, entendi Ó, a geada matou até os pés de palmeira Aqui é de fumo, né? É É? para ficar a de Você já viu a plantação de fome que faz esse Depois eu te mostro na um é. base. Matou tudo. Da. Matou tudo. tudo, tudo, tudo, tudo. Eu até, até aqueles bananaus ah, banana, já... lá jogava gente roubava os é. carros de banana tudo. Matou tudo. Vem controlar a casa, vai na prefeitura e encheu o saco pra falar Ah, eu tô daquilo, não precisaria pedir isso daquilo Não é da prefeitura Vem do loteamento É, e é isso, são eles que tem que ver isso Poxa O cara compra um terreno da, da prefeitura e quer que a, a do loteamento que é a prefeitura vai Vai para frente, cidadão. Oxi. E com muita tristeza, estou mostrando para vocês uma enorme plantação de fumo que a geada matou. É um prejuízo muito grande é um prejuízo que traz. Para os proprietários desse lugar Uma dor muito grande no coração Ao ver que toda, Todo o seu esforço né, Sua luta Para que o fumo Pudesse produzir Da forma que eles esperavam Não fosse para frente né, Ou no caso não foi para frente Por conta da geada Olha só que interessante que é Lógico que eu sei que vão ter pessoas Que vão dizer assim, bem feito Porque esse garro dá câncer Sempre tem um engraçadinho que fala alguma coisa, se esquecendo que por trás disso aqui tem famílias para é, alimentar, tem filhos que estão tá estudando. Pelo menos eu penso assim, gente. Pode ser errado o fumo, pode ser errado. E a cachaça que vem do milho? Como é que faz? A bebida a alcoólica que vem do milho. Então vamos pensar numa família ou em duas famílias que tomaram esse prejuízo. Vamos pensar com o coração e vamos deixar de conversa fiada fazendo esse registro não poderia deixar de passar sem fazê-lo bom gente eu não poderia passar aqui sem registrar o que eu estou vendo poucos viram ele funcionando muito poucos e os que viram com certeza tem saudade mas nós estamos aqui diante de um trator antigo olha só e agora o pessoal vai fazer foto ali para guardar de lembrança a roda dele é de ferro mesmo? Ferro mesmo. Eu não sei se a frente é a original. Bom, eu não, não tenho a idade suficiente para dizer isso. Mas eu já vi na frente com a mesma roda do desenho dali do, de trás. Tá vendo? Hum. E ali, se não me faz a memória, vendo. e uma correia ali, ó. Essa peça aqui isso. e uma correia. Ó. Ah. Vai lá perto. Aqui estou filmando. Só para ter uma noção da distância aqui, tá? Bom, gente, eu falei que ali ia uma correia, mas eu não tenho certeza. O tá está olhando lá. Os que conhecem esse trator, dá uma força para gente aí. Se conhecer, por exemplo, a marca dele, o ano dele, fala para nós. Porque eu, sinceramente, não tive o privilégio de vê-lo funcionando. Caixas. Que eu é me lembro, não. Aqui tem duas Ó. Isso aqui é uma raridade que dá para botar para funcionar ainda, viu? Eu não sei quantos anos que ele parou aqui, mas dá para colocar para funcionar ainda. Ó. Papai, aqui atrás. Ah, dá mesmo. Antigamente ia, né? Só que não é bom. Você sabe que é perigoso, né? Uhum. Está firme ainda. Ali deve ser as caixas da bateria, Madalena. É. Ele deve ser a caixa da bateria. Certeza que é. Olha que interessante, viu? Nossa, um colecionador ia gostar disso. Ah, tem gente assim, que pega assim. isso aqui e recupera. Volantinho fino. Depois foi que veio os volantes mais encorpados, né? Na verdade, nós estamos passando aqui na beira da estrada, gente. E achamos, sem querer, esse local. Bom, pelo menos eu, né? E achei interessante que... Tem muita coisa aqui rara, sabe? Muita coisa diferente ainda. Quase não se vê. Esse, esse Chevrolet, na minha terra, falava Chevrolet Toreiro. Porque eles carregavam tora. Ia para mata e vinha carregado de tora para cidade, para serraria. Ali eu estou vendo dois, ó, um de costa e aquele de frente ali. E eu me lembro com muita tristeza de um senhor que foi descarregar e as, tora, as toras rolaram e, infelizmente, um deles morreu. Eu era criança, mas não esqueço Caraca. disso. Eu tive uma dessa. Nós tivemos uma dessa, né? Assim. É. Eu falava que era uma caminhonete D20. D20. D20? anos atrás. Mas é muito mais que D20. Você né? precisava segurar a porta, o carona... É. Não o carona tinha que segurar a porta, porque a porta abria em qualquer curva. É. Aquela também, sim. Tem até uma trava. É. A nossa nós colocamos uma fechadura, de uma, um puxador de porta. Filma lá por dentro, você vê? Já filmo já. Ó. Oh. Aí, ó. Deixa eu ver lá como As é que é por dentro. Fences. É? E por dentro eu coloquei, tive que adaptar, né? Um Olha puxador aqui, de porta mesmo. Olha aqui. Ah, essa é diferente. <risos> essa é diferente. esse é o cara colocou um... Dos, é, né? dos dois lados. Dos dois lados? É. Usa muito sim porteira, né? Pode também uso de madeira. É, rural. Fez muita fama, muito sucesso. E aqui tem bastante coisa, gente. Tem esse fusca abandonado, tem esse fogão aí, que era de cinco bocas. Quatro bocas? Cinco bocas, né, velho? É, cinco bocas e mais o um forno. É. é. Ali não. eu tô vendo um opala, dois opalas e um. Aquele lá é o quê? Aquele, aquele ali é um opala. Esse de costa também é um opala. E aquele ali é um corcel 2. Tá com cara de que é um corcel 2. Se não me foge a memória. Né? Olha aquele lá que tá tombado. É. Tá parecendo um corcel 2. Continuando nossa caminhada, nosso passeio. Madalena vai descendo ali com a Rosinha, com a minha neta. Ali tá uma ponte nós vamos numa ponte que tem ali embaixo. Meu primo também vai. Aqui está o carro e quando eu viajo é desse jeito aqui, gente. Mas por que eu estou parando aqui? Já que a gente vai homenagear, vamos homenagear a todos, não é isso? Ali está uma capela, nesse bairro que nós estamos passando. E pelo visto é católica. Aqui deve ser um lugarzinho onde, quando tem festa, provavelmente se torna um lugarzinho para servir alimento, penso eu. E aqui está essa capela, que é no mesmo bairro que eu falei lá atrás, do pessoal da igreja cristã, quando eu gravei lá. Então, estamos passando, vamos aproveitando, vamos registrando esses lugares, porque eu sei que muitos... Gostam, e eu também gosto E aqui fica O nosso carinho Para a comunidade católica Desse bairro E os outros também Nós estamos aqui No meio da roça Desculpa eu passar de pressa Ali tem uma cocheira Tem uma construção ali feita de lata Ali tem uma igreja católica Uma capela O Toninho e a Rosinha Já foram ali para frente Aqui tem uma casa, parece que ou não mora ninguém ou está é o pessoal tá fora de casa, né? Ali não mais mora gente, sim que tem roupa no varal. A Lívia tá aqui. Ó, Oi, Lívia, Oi. nós vamos andar um pouquinho pra explorar o local. Pé de goiaba, logicamente sem goiaba. O morro lá em cima. Não é Aqui é cima, a cidade vó. de Poço Fundo, Minas Gerais. Ei, vó. Oi. Fiquei mais vendo é como é lá em cima. Pois é. No topo. Deve ser muito bom. mão? deve manchar. ser muito frio. É, muito frio. Mas Olha muito eles ali, assim. ó. saiu aqui tem assim, regato Vou ver se consigo filmar ele daqui ó olha lá regato manso manso e suave no verão isso aqui deve ser uma delícia Uhum. Que agora é época de frio A água deve estar super gelada Mas a gente vai entrar no nosso filho, só... hum. Ai, vovô, vou... Sai daí da frente, Lívia Oi, vovô Esse tá ali na caminheta hum. é. Ele tem um couro de boi secando Cadê? Olha ali, ó E a, a Rosinha vai lá tirar foto. Chamando eu para correr, tô correndo que uma lesma. Uhum. Pera aí, Rosinha? Que eu tô chegando lá. Nossa, tá aqui da ver a ponte, muito lindo. Olha só. Nós estávamos do lado de lá naquela ponte. Eu não mostrei para vocês, mas estou mostrando agora. Nós estávamos do lado de lá quando avistamos esse couro. Porão, hein? É que um boi. E? E foi, foi diferente, viu? Hã? Foi diferente que de colocaram aqui. Foi, né? Porque tem mosca ainda, né? <risos> Olha que corão! Bem grande. Aqui é pegar peixe é é grande. Não, o rabo. É. Vou colocar uma varinha de fera aqui. E ele tá virando aí, ó. E vai secando. Eu achei que ele era. Ele tá melhor. verde ainda? Porque, segundo o Toninho, é recente. Hum. Eu achei que era pequeno. Ah, não. Pra então, é. aqui que a gente vem? Não. não. Não? Não, onde a gente vai andar é aqui? Não, não é pra frente? É Muito lindo aqui, gente. Ah, a água é brilhando, vó. Ó, fizeram. Certo que fizeram comida aqui, né? Alguma coisa. Tem um fogãozinho aqui pra fazer algum assar algum peixinho. É, né? Olha lá a ponte. Ele tem dois braços. Hum? Vem daqui, de lá, ó. É, tem um, tem um córregozinho que vem de lá. E deságua nesse. Esse mesmo. aqui é o rio. Esse aqui ele corre de água, né? Ah. Não vale cair, viu, Lívia? Não é ou... ali, se eu não, me engano, é eu o... mostro você caindo, hein? Rio... Né? Aquele ali é o Rio Postumo, uhum. se eu não me engano. Legal, gente. E o Cícero, cadê ele? Aqui eu de lá pra cá. Lá vem o Cícero. Vou dar uma chegadinha aqui. Uma pontinha de madeira. Um riozinho. Dá para escutar que ali embaixo tem uma cachoeira. Olha só. Um riozinho limpo, hein? Olha que lugar bonito. Tá vendo? Ali na frente tem uma cachoeira. Ah, tô vendo. O barulho vem daquele lugar ali, ó, que eu tô mostrando agora. Exatamente dali. E a água vem de lá. Faz uma curva ali, ó. E tem um lugarzinho ali que eu não tô entendendo se sai outro riozinho. Ou que venha a ser isso. Estamos passando aqui na beira da estrada. E meu primo falou, vamos dar uma paradinha aqui. Eu vi uma coisa ali. E eu gosto de novidades, né? Eles estão lá embaixo gravando, ó. Mas o que ele viu, eu achei interessante. Eu tenho uma pequena matéria que eu fiz uma vez. E agora eu vou fazer mais uma a respeito do que eu tô falando aqui. Tá seco, gente. A geada também colaborou bastante aqui. Está bem frio aqui embaixo. Olha lá o que foi que eles viram aqui, ó. tá vendo? Um couro de boi que está secando. Alguém fez essa armação aqui atrás de bambu. E é uma armação muito bem feita. E um couro de boi que está sendo secado nesse lugar aqui. Tem até o rabo do boi também lá. Né? mostrar lá. olha lá tá puxando a linha pegou o peixe não é água tá. é água é. tá o couro aí ó a varinha de espera tem até o rabo do do boi ali ou da vaca não sei tá vendo olha lá silêncio. Olha não, ouça. Ouviu como o silêncio? Então. Alguém deixou uma vara aqui. Então esse Eu rio, na verdade, é. ele vem dali, ó. É, ele falou que aí é o rio Machado. É o rio Machado? É, e aqui tem esse córrego que ele acha que é o rio Posto Um encontra com o outro. uma valinha ali vamos ver se tem peixe só pega lá, lá vai lá e pega ah. né Bem não. Não é puxa. Pesada. pois bem pessoal nós deixamos nossos carros aqui e vamos descer essa pequena estrada de terra que aliás está bem poeirada. e logo de cara encontramos uma capelinha na beira da estrada e ali estão o pessoal que está procurando um lugar para descer numa cachoeira que encontraram ali então eu já vou me preparar para descer para ir lá com eles agora gravando a capelinha de frente alguém passou, deixou um rosário lá dentro também tem algumas imagens aliás muito empoeiradas e vamos continuar descendo aqui agora. Essas árvores aqui, gente, não tem uma folha verde sequer. Ó. Se é que tem, tem tá queimada ali já da joiada. Se é que tem, já tá secando. Né? Essa só tem bastante... Agora para cá já tá bonito. Ah, é Olha lá. Tem uma cachoeira lá embaixo. Está descer por aqui? Tem um caminhozinho aqui sim Dá pra descer Tem um caminho aqui ó. Bem, pode descer Ela, ela tem que aprender a andar com a gente ela Vai acabar ficando, vai acabar ficando aqui lida, Vem Então fica aí uma mata bem fechada, nós passamos por dentro dessa mata aí. Vem aqui, ó. Tem um pássaro preto ali tão bonito cantando, ó. Voa pro meu lado aqui, ó. Desceu pra cá. Só que como eu tava de costas, eu não vi pra onde é que foi. E quando ele voa, o dorso dele é vermelho. Interessante, viu? Olha a água. Olha só que lindo! Estou com A mata. Tem pessoal lá em cima. Esse é reto. Eu não vou não. Eu não vou não. Ah, então? Eu não vou não. vai aqui. Eu não vou não. Não, não tem não nada não aqui. Vou, não. Aqui não tem nada. Mas nós não vamos na água. Nós não vamos entrar na água. quero, pô. Para, ali, Para. Tá bom já. Tem hora que eu vejo lá dentro. Olha um, a manete lá em cima. Ali que você não pode ir livre, ó. Que é perigoso cair. É, não pode ir na água, a água é lisa. Ó o Toninho lá, ó o pessoal tá lá, lá. em cima. Pessoal, eu estou numa região onde há uma represa. E essas tubulações que eu estou aqui agora sobre elas, leva água em direção a uma pequena usina hidrelétrica, hidrelétrica que fica bem abaixo dessa montanha lá na região que nós gravamos aquela última capela então olha que interessante tubos de aço bem soldados por sinal que agora estão sendo substituídos por novos, ou seja, por novas tubulações. Então eu estou gravando aqui para vocês onde a gente está. Tá vendo? Estou andando por cima da tubulação. E aqui essa tubulação segue lá. ó, ó, E vai lá embaixo na central. Isso quer dizer que nós estamos aqui em cima e aqui em cima tem a represa. Então, essa água que vocês estão vendo ali, passa debaixo dessa pequena ponte, que aliás tem colunas fantásticas feitas de pedra. E desce aqui, ó. Atrás dessas pedras aqui. E aí começa a formar uma cachoeira ali para baixo. Que eu vou registrando para vocês. Aqui onde vocês estão vendo, pessoal, ó. Essa água é líquida, tá vendo? Interessante que ela sai debaixo daquela pedra ali, ó. que é que vem de lá vem ali ó tá vendo? ó o que acontece ela vai passando aqui e vai descer lá embaixo tem uma cachoeira tá é bom? estou seguindo aqui o fluxo da água ela vai pegando velocidade ali conforme vocês estão vendo. E vai descendo aqui, ó. Olha lá. Eu estou num lugar aqui que há um tempo atrás, quando a, havia muita água, a água descia nessas pedras aqui, ó. Tá vendo? Tudo isso aqui, ó. Formava uma cachoeira também, ó. Mas como a água está pouca por conta da seca, só ali ainda descendo água, tá vendo? Olha lá. Só ali, ó. Olha lá. Pra vocês verem como é que. É a região aqui quando está seco. Tudo isso aqui então é inundado de água. Mas agora por conta da seca não tem tanta água. Tá vendo que interessante? É até estranho andar num lugar desse quando tá seco, viu, gente? Saber que isso aqui tudo é coberto de água, a gente sente até uma certa tristeza. Olha lá, tá vendo? Olha só essas pedras aqui, olha o que, que a água faz, ó. Ó. Opa! Ainda bem que eu não me machuquei, mas eu escorreguei aqui e caí. <risos> é limbo Aí, tem bastante lugar aqui pra descer ó. E aqui já é a cachoeira Praticamente E eu tô observando uma coisa aqui ó, Que eu não tinha visto antes Ali em cima eu vi esses Ganchos enfiados aqui ó. Tô desconfiado que o pessoal Coloca nesses ganchos aqui Corda pra descer Essa cachoeira, gente tudo indica que, é que é isso daí, viu? Tudo indica que, é que é isso daí, viu? Aí, ó. Tá okay. vendo? A Lívia está morrendo de medo, ela nunca acostumou. Ela nunca acostumou, não, falei errado. Ela nunca veio no lugar desse e tá com medo. Ó. Por aqui seria... tá você tá Olha só que sossego, Madalena, ela só anda em casal, então a outra tá ali mesmo, tá vendo? Tá vendo a outra aqui? Tô, tô vendo. Três, tá lá, são três. Ah, então então se tem três, alguma coisa tá meio estranha. Ah, ali, a, a outra tá ali, cima. Eu tô sim, vendo sim. ela, tô vendo ela ali. Aqui em cima. Tô vendo. Nós somos admirados porque a gente só vê de duas, né? A gente não vê de três. Não, será que é marcha? Mostra outro tá ali em cima, está mostrando? Diz é certo que tem o um macho e duas asfêmio Aqui lá tá parecendo um macho pelo tamanho dele, né Toninho? De cima? Ele é maior, bem É? Bem maior Lívia, eu tô as canelinhas lá, Liv ah! Você não falou que gosta de flamingo? De Flamingo Parceria, mas não tem muita diferença não, nível. Elas são mais mansas do que muitos que eu conheço. Olha lá, pulou. Você perdeu ela pulando. Olha gente, que tranquilidade que elas estão. Não estão espantadas com a gente não. É que Deus preparou isso para nós. É. Vem aqui, vem nega, vem pra nós fazer uma foto sua O Siriema do Mato Grosso Teu canto triste nos faz lembrar ah, sim. Esse Daqueles tempos que, tem um tempo que viajava Tenho saudade do teu cantar sim. Oi. Tem duas que tem o um bico vermelho Então esse aqui é o macho, esse grandão aqui então, que eu tô filmando, filmando ele aqui, ó. É macho, Porque ele tem o um bico vermelho Tá vendo que ele tem um bicão mais charmosão, o outro tem um biquinho, tem de... um pequenininho, A outra tá gente. Massa. Porque tem um bico vermelho também, sim. Olha o biquinho dela, quer ver o biquinho dela como é que é diferente? É pequenininho. O biquinho dessa daqui é miudinho, ó. ó. A não ser que seja um filatão, né? Olha lá o outro com o vermelho Opa! Oi! É filhote Madalena, acabou de provar. Ele deu de comida para ela, deu de comer para ela. É. Deu de comer para esse menorzinho aqui que eu tava brincando dizendo que era fêmea. Tá ensinando, tá ensinando a caçar. É a mãe e o pai. É, a mãe e o pai e o filhote. Ei, é neném neném da mamãe. Esse é o nenenzinho da mamãe. Quem que é o pai? Eu acho que o pai é esse grandão aí, ó. Olha ó lá, ó, vou dar pra ele, ó. ó lá. Olha lá, deu pra ele, você viu? Ô Toninho, você viu alimentando o outro? Nós somos privilegiados mesmo, Toninho. Aí ah, achou alguma coisa, quer ver? Ó, ó ele vai chamar outro, quer ver? Olha lá, lá vem outro. Olha lá, olha lá, lá, deu de comer pra ele, ó. pra ele ou pra ela, não sei. A interesseira tá aparecendo também, pra, vindo pra comer. Poxa, que coisa boa. Aí a gente fica em casa vendo televisão, assistindo o que eu não sei e perde essas bênçãos aqui, ó. Olha que charme. Dá pra fotografar, dá pra filmar, dá pra se alegrar com a família. A madrinha tá dando fruta pra ela. Aqui, meu neném, vem comer aqui com a mamãe, meu neném. <risos> Vem aqui comer com a mamãe, vem. Vem atrás da mamãe, vem. Fecha a porta pra mim, filho. Fecha a porta aí pra mim.